Ah, supremo ser, almas queridas. Acabou. Cucu! Tietinha. <risos> Amor, todos vocês. Eu sei que devíamos falar, né? Peitinha, como é Supremo. Supremo. Ela está suprema. Hum. Bom, cinco pessoas a ver, já. Hum. E pronto. Como é que vocês estão todos? Estou muito contente de finalmente poder. Uh, como que Não é ser grande supremo ser para ti também. <risos> oh, que ficha Estar aqui, conexão conexão uh, direta com todos vocês. Oi Juliana Lima. Olha, aqui já foi para ali, mas prontos. Isto aqui Eu estou <coughs> para já estou na aldeia, como vocês sabem. Depois é assim, esta, casa, esta coisa aqui é a garagem e é o único sítio que tem internet. Ei hey Gastão, como você vai? <risos> Gastão é. Ela. É Gastão. <risos> <risos> pronto. E então. Aqui é o único sítio que tem internet. É assim. A gente tem ali também, mas aqui é 4G e pronto. Isto é a casa. Estás a ver? <risos> e, e.. eu vou direto ao uh... Vou direto ao assunto porque eu quero falar exatamente o que nos aconteceu. O que nos aconteceu no evento. É assim, pelo menos para mim, eu fiquei cheio de medo. E eu vou explicar porquê. Pá, é assim, para já saber de que que estamos acordados espiritualmente é uma coisa, para ver? Depois saber de que uh, o evento está aí, Espera aí, tenho aqui umas pessoas. Olá, tudo bem, Li Silva? Uh, Mois vê, très bien, et toi, Gaston? Prontos. <risos> então, e depois é assim: uh, quando vocês sabem que o evento existe, né, e, o, e a, o, o propósito do evento é simplesmente para pegar toda a gente e levar uh, para a Nova Terra, e eu acho que a Nova Terra é aqui, pronto. Mas, para as pessoas que não estão prontas, elas, não sei, ou vão para outra terra, ou, não sei, ou uh, se tiverem um pouquinho prontas, elas saem fora e depois voltam. Agora, para as pessoas que não, que não aguentar, são obrigadas a, a partir. Há pessoas que estão a partir de acidentes, que não existem, eu o chamo de previdência. Há pessoas de que estão a partir com câncer e, um, e é inexplicável também. Uh, depois há pessoas que estão a partir porque querem, é assim. A energia está tão forte de que não dá para ficar aqui sem, uh, sem acontecer nada antes. Eu sei, meu Chegar Japão e olá, tudo bem, Olívia, Você comentou há pouco tempo. A gente falou um pouquinho assim: a parte onde eu estive com mais medo, assim, até agora, antes de ter esse medo, eu estava bem, né? estava um pouquinho a pensar no evento e tudo. Mas há poucos dias atrás, é assim: para já tenho subido na Bulgária. No verão, o que é muito, muito, muito raro, é muito raro, chover no verão. Sim, eu vou fazer eu vou responder a perguntas no final daquilo que eu vou dizer sobre o título deste vídeo. Quando eu acabar, eu vou responder tudo. Namastê. Assim. E então, é assim, para já é raro chover e olha, tem aqui muitas nuvens ali, não é? Agora está bom o tempo, mas já choveu hoje. Só que há uns dias atrás começou a trojar e assim, trojar eu sei como é que é e tal até nos trópicos e eu ouvi uh, relâmpagos cair muito perto de mim e eu tava... pensar dar uma volta quando a gente estava e eu saí fora Perdi a conexão aqui um pouquinho, agora não sei se está tudo bem. Mas digam qualquer coisa e eu vou continuar a falar. Agora já estou conectado, mas eu não sei se vocês me conseguem ouvir. Está bom? Ok. Não há, não há problema. Tenho a certeza que está tudo bem? Ok, impecável, está fixe, Jeep, Reload, é engraçado, todas essas almas queridas aqui, We have nine beings, estamos nove seres aqui a assistir, pronto, então, vou continuar, e eu vou continuar a dizer o que eu queria dizer sobre este título do vídeo, e depois vou responder a perguntas. pronto aqui é raro na Bulgária e Trojar, e, e relâmpagos e tudo. E então, houve uma altura em que começou a cair mais relâmpagos, fora do normal, e eu já tinha, e eu já tinha dito que na Camboja eu, a, gente, a gente experienciou relâmpagos muito perto, e eu fiquei um bocado assustado, mas não tem mal. Só que, pá, no apartamento começou a cair relâmpagos. Eu não sei, a gente já estava quase perto de dormir, já era, para e meia-noite, não sei e começou a trebujar tão forte, pá, parecia... Sabe os foguetes, como você lança foguetes para o ar e rebenta? Prontos, mas neste caso era dez vezes mais, mais, uh, mais áudio, mais volume. E eu fiquei com tanto medo, pá, parecia que o céu estava a se abrir a meio, parecia que, sei lá, meu... Parecia que estava a ver a... Tipo a quarta Guerra Mundial, ou qualquer coisa assim. Mas eu, instantaneamente, disse: É o evento Petia. É assim, eu não lhe chamo Petia, chamo-lhe Bulinho ou Bully ou assim, uma coisa. É os nossos nomes. <risos> Pronto, e então foi incrível. E eu fiquei mesmo apavorado e abracei a Petia e disse-lhe. Que o evento está aí e eu já estava pronto para subir para o céu. Eu não sei, eu não sei o que, é que vai acontecer exatamente. É assim, eu sei que o evento está a acontecer todos os dias. Agora, quando é assim desse jeito, e eu até sei lá, eu deixo ser quem eu sou, quase pronto. Foi essa a parte que me deu mais medo. Mas depois o céu continuou assim. Eu é que eu adormeci com o, o som, o barulho mais forte. E pronto, e foi assim que passou. Foi mesmo doido. Depois, tem a infecção também. Que eu pus no título para não me esquecer. A infecção foi um vídeo que eu vi, assim, sobre coisas que acontecem no mundo inteiro, né De, por exemplo, tem problemas, tem não sei o quê, tem isto, tem aquilo, e eu não vejo televisão, não gosto muito do Facebook porque tem todas aquelas notícias, aconteceu isto e aquilo, e... Se bem que o meu Facebook está bem limpo e eu não, não ponho nada que tenha... Eu não estou a seguir notícias negativas nem nada. Então, pronto. Uh, só que de vez em quando, de vez em quando, eu gosto de ouvir <coughs> tipo a sociedade secreta e não sei o quê, que controla o mundo e isso. Ou uh, como é que a Terra é e essas coisas, pronto. E nós vimos uma coisa é assim, que é bem complexa, mas eu vou dizer bem rápido. Só tem 9% de bateria, está quase a acabar, mas pronto. É, 9%, but I think it's ok for I Eu vi uma coisa em que... que disse que aquilo que nos está a separar é a gente negar quem é, está a ver? Mas não só em palavras, em tudo. Por exemplo, a gente, quando a gente está triste quando a gente se chateia com gratidão pela existência e eu acho que estou a receber uh, mensagens um pouco tardias por causa da conexão mas não tem mal um, Prontos. então, qualquer coisa que tenha a ver com negar quem a gente é, por exemplo, a gente não acredita em nós, a gente fica triste a gente se chateia com qualquer coisa uh, a gente está a ter umas expectativas sobre aquilo que a gente quer fazer, tudo isso é, não é quem, e quando a gente experiencia isso, a gente se separa de quem a gente ama, a gente se separa da nossa chama gêmea, da nossa alma gêmea, da nossa família, de tudo isso. Se bem que, às vezes, separar o joio do trigo é bom, e... Outras vezes a gente está tudo bem, só que o mundo nos faz separar com muita, muita dor. E às vezes não é necessário, a gente quer ficar bem, a gente quer ficar a amar. Prontos, foi isso que aconteceu. Quando eu vi o vídeo a dizer, tu estás a ver isto está aqui a acontecer, as vacinas e, e sei lá, e coisas que o mundo está a fazer e que as pessoas estão, estão a seguir essa parte do mundo e estão a sofrer, essas partes todas, que eu já sei, eu é que não quero falar neste canal, nem eu nem a Pétia, gostamos muito de falar nisso, mas é verdade, eu estou a par de tudo o que está a acontecer. Eu só, não, não, só escolho em não uh, falar ou experienciar isso, ou mesmo que a gente fale, a gente fala sempre na vibração cheia de amor. existe mil e uma maneiras de contar uma coisa com um sorriso, um sorriso na cara, ou então triste. Há muita gente que conta uma notícia que não é assim muito positiva, que está triste, que está zangado, está não sei o quê. Só que a gente, é possível falar sempre a sorrir e a dar amor e tudo isso. Estou aqui na verma, estou quase aqui. <risos> é o único sítio onde tem internet. Prontos. E agora tenho que falar sobre, já falei sobre os relâmpagos, sobre a infecção. Ah, mas ainda não terminei. Agora eu só queria dizer que você tem que só ser positivo, estar cheio de amor no coração e comer bem frutas e legumes. Eu comi há pouco tempo só um pedaço de pão de trigo um, com uh, sourdough. I have um Shall I go? Tenho 7% de vou conseguir. Uh, maybe you go, Billy. Okay. Don't fall. Ela vai me. Que eu ter mais bateria, mas para não sair daqui. Prontos. Go slowly, Bully. Estou a dizer para ela ir devagarinho para não cair pronto escalas. Prontos. Vou responder aqui algumas questões que é para não ficar muito. para não deixar de vos seguir. Gostaria de fazer uma pergunta, se vocês responder, é claro, sobre a alma gêmea. Ok, Lee Silva pode fazer a pergunta e eu vou responder. E vou ler o outro. Poliana significa... peraí Espera aí, vou pôr o powerbank. Não é muito forte, mas... Espera aí. Prontos, Marcia Figueira. Muito o que você quis dizer com a sua pergunta, eu não sei se é uma pergunta. E, e eu estou à espera da pergunta da Licel, quando, quando você quiser. Prontos. Uh... Billy, what did I sobre about the first thing? The founder's the infection and not matrix, the of the matrix. Was it, I think it was infection? Yes. Mm -hmm. On the video. Mm -hmm. yes. yeah. O código de Matrix era isso que eu queria falar, mas eu já falei. Uh... Estamos aqui para... Partir o código de Matrix. Estamos aqui para... Para acordarmos. Ok, esse vídeo que eu tinha visto sobre... E eu quero falar mais uma vez. Bom, Estava a falar umas coisas, um texto, e depois apareceu um vídeo de um filme, em que eu não me lembro de ver esse filme, mas... É uma parte de um filme e normalmente as pessoas e os atores e os realizadores eles falam muito a verdade de, de quem nós somos dentro dos filmes. E essa parte do filme, essa cena, é, estão dentro de uma nave e está o pai e a filha a falar. E ela, enquanto está a falar com o pai, ela está a ter visões... De que ela está meio inconsciente noutra vida. E ela depois volta a essa vida e ela diz: peraí, aí, eu não estou a entender. Há uma coisa que está aqui a passar-se. Estou a ter alucinações. Não, estou a ter uma visão de não sei o quê, não sei que mais. E o outro, que é o pai dela, diz-lhe assim: Olha, isso aí não é visões, isso são alucinações. Toda a gente está a ter isso, não sei o quê. Você... É assim. E ele estava-lhe a tratar como se fosse uma doente. E ela: Não, não, Isto aqui é verdadeiro. Eu não estou nada a alucinar. Eu sinto que. E eu posso pôr o vídeo na descrição deste vídeo quando eu terminar a live. Eu sinto que... essa é que é a verdadeira vida e eu, a vida onde eu estou agora é que é uma alucinação. E o, o homem ficou assim um bocado coisa e depois ele disse e você não é meu pai, você é um, é um, ali, um alienígena ou assim uma coisa e você está a controlar porque assim aquilo que eles iam fazer se ela não tivesse essa visão do outra, da outra vida... Uh, essa pessoa Que estava a falar que era o seu pai Ia-lhe levar para reencarnar De novo E eu quero falar uma coisa sobre isso Mas antes eu vou terminar E essa alígina Que está a fazer-se de conta de que é seu pai Queria levar ela para a reencarnação De novo, para reencarnar E ela disse Mas se você não é meu pai e é um alien Então Porquê que você quer tanto que eu reencarne Não sei o e ela, porque é melhor e tal, faz parte não sei o quê. Mas eu não quero, ir, não, quero ir, não quero ir com você. E ela, mas você tem que ir, não sei o quê. E ele estava a querer forçar, mas não pode. Ela tem que dizer, sim, eu aceito. Ou seja, tudo o que é a nível espiritual, seja negativo ou positivo, a gente tem que aceitar. Por isso é que os cristãos não é, dizem que, que eu já fui cristão antes, agora sou espiritual, mas eu entendo o processo de tudo. Espiritual, amor e tudo isso. E então eu entendo muito em que... Está Cristo em seu coração, né E quando você aceita, você... Na realidade, aquilo que está a acontecer, você está a deixar... A live está caindo muito, dá difícil de acompanhar. Pois é. Pá, é assim. E eu vou fazer o pulo deste vídeo e... Você, assim, quando eu terminar esta live, normalmente eu devo conseguir um, publicar este vídeo automaticamente e aí você deve conseguir ver sem, sem reconectar, sem um, uh, falhar no vídeo, porque eu acho que vai conseguir filmar tudo em condições do que eu estou a dizer. Mas pronto, eu, um, lá está, é pena, mas... vou fazer mais... Live. Eu ainda não acabei, eu quero falar mais. Se não der para fazer, eu faço um vídeo depois, ou amanhã, ou assim. Agora, a razão em que eu queria fazer agora é porque é domingo e eu lembro-me que na, na última vez que eu fiz a live, que foi só uma, agora esta é a segunda, eu lembro-me de que vocês queriam que eu fizesse depois das 8 horas uh, da tarde do Brasil. Só que isso é para a semana. Mas ninguém trabalha no domingo, ninguém vai para a escola no domingo. Então, o domingo é a hora em que eu posso fazer quando eu quiser. Prontos. Mas se não der para fazer live aqui, eu faço na cidade, onde tem mais, tem mais movimento. Tem mais rede. Prontos. Meus amigos. O que esse filme quis dizer é que nós estamos aqui para quebrar o código do Matrix. Já chega o que a esquizoférnia tem a ver com a espiritualidade, se der para responder. E eu vou responder já. E eu tenho certeza absoluta porque, assim, eu estava a investigar sobre isso há muito tempo. E eu descobri que a esquizoférnia é... Se eu não me engano, e eu vou pedir a ajuda da Pétia, se eu não consigo responder. Se eu não me engano, a pessoa... Uh, ela não fez a transição... Tem mosquitos aqui. Não fez a transição completa e energética alimentar. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a mente está de pensamentos ruins, muito ruins, porque não fez a transição. Ela, a pessoa está a abraçar a espiritualidade sem estar, sem estar aterrada. E eu fiz online para inglês, para de inglês para português e é ficar aterrado e eu não sei outra palavra para dizer, mas se não essa, ficar aterrado quer dizer que você está na terra, você tem as raízes, você está a comer uma alimentação em que não está a flutuar bastante, você está aqui com uh, Outra coisa é que é a pessoa está a avançar demais, muito rápido na espiritualidade, sem... Uh, voltar e meditar e ir com calma. Nós temos que ir com a mais calma possível. Uh, outra coisa é também o amor. Nós temos que ter o amor da mais alta vibração dentro do nosso coração. Amor sempre. Quando temos o amor, nada nos impede da gente conseguir aquilo que a gente quer, que é o amor uh, divino de tudo. Uh, a nossa vontade de ser, sei lá, tanta coisa... Sermos quem nós somos verdadeiramente. Esquizoférnia, Alzheimer e todas essas coisas, problemas da cabeça e tudo, tem a ver com uh, comer frutas e vegetais, cruz, tem a ver com ir com calma na espiritualidade e tem a ver com controlar os pensamentos, meditar e tudo isso. Quando a gente faz isso, estamos perfeitos. Pá, ah, amores da mais alta vibração nós temos tanta coisa que queremos dizer e para todos vocês é muita informação isto aqui especialmente quando se viver uma vida de liberdade agora, nós temos muita coisa pela frente ainda que vamos fazer e eu vou dizer nos próximos vídeos também então, o que esse filme quis dizer, o que eu estava a dizer há pouco nesse vídeo, quis dizer exatamente, de que a reencarnação é falsa e é correta ao mesmo tempo. É correta no termo de que nós não, somos, nós não somos ateístas, nós somos seres de amor em que a consciência reside aqui e em vários outros corpos, corpo espiritual, emocional e por aí, fora, e outras vidas. E tam também é que quando a gente acaba esta vida, tem familiares, aleígenes, aliens ou não interessa se são, eu prefiro falar assim, em que então, começam, começam a acumular a morte até a reencarnação de novo. E é um ciclo, um ciclo kármico. Tudo o que eles falam de karma e essas coisas, isso vem de quando a gente tem contrato com esses seres de baixa vibração. Quando a gente controla o nosso amor mente e corpo e espírito e tudo isso, nós não estamos mais apegados a esses seres. É a coisa mais divina que existe à face da Terra. Por isso é que o evento está aqui acondicionado, nós, estamos, nós somos escravos de, das, dos seres da baixa vibração, de que é os humanos com baixa vibração e os seres espirituais de baixa vibração também, de que são os aliens e essas coisas todas. Eu nem prefiro nem chamar alien, porque alien, ele tem que vir do, um, do espaço para a terra. Só que não, não é possível. E eu quero já falar isso já de seguida, porque é isso que eu vibro na mais alta vibração possível. Espera aí, tem um caminhão vai passar. Vocês me conseguem ouvir? Estou com 1% de bateria, vai acabar. Eu acho que vou ter que, ter que falar mais. Falamos no próximo vídeo. Gratidão da mais alta vibração. Que o amor da mais alta vibração esteja dentro do seu coração. E como afrutas, legumes e tudo e. Muito amor. Lives são ótimas, uma maneira de interagir connosco. Ok, está fixe. Eu tenho que ir, tenho que ir. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. <risos> Adoro todos vocês. A gratidão supremo, querido e amado supremo ser. Tchau, gratidão. E eu tenho medo de que quando acabar a bateria, eu não possa gravar este vídeo. Tenho que ir. Tchau, tchau, tchau. Gratidão, gratidão. Eu vou fazer mais vídeos. obrigado